E aí, pessoal, tudo bem? Digamos que queremos descobrir a relação entre idade e altura. Para isso, nós pegamos um total de 18 pessoas e perguntamos a sua idade e medimos a sua altura. E aí, cada um desses pontos representa uma pessoa nesse gráfico de dispersão. Então, por exemplo, esse ponto aqui está entre 120 e 130. Então, 125 e 140. E quando você olha para esse gráfico de dispersão, naturalmente, você vê uma certa tendência. Parece que conforme os meses vão passando, a altura vai aumentando. Claro, existem muitas situações onde pessoas com a mesma idade têm alturas diferentes. Mas o interessante é, será que podemos passar uma reta por esses pontos? A ideia é encaixar o máximo de pontos possíveis nessa reta, e isso é conhecido como regressão linear. Ou seja, o que devemos fazer é tentar encaixar uma reta que minimiza a distância quadrada de cada um desses pontos. E eu vou falar mais disso nos próximos vídeos. Por exemplo, se eu pegar uma reta assim, você não teria um bom ajuste, porque a maioria dos pontos está acima da reta. E se você pegasse uma reta assim, a maioria dos pontos estaria abaixo dela. Mas, se escolhermos uma reta assim, parece que a reta está seguindo a tendência dos pontos, ou seja, está chegando o mais próximo possível de todos esses pontos. Essa reta é o que chamamos de reta de regressão real. E essa é a reta y-circunflexo. Isso significa que estamos tentando estimar um y para um determinado x, ou seja, nem sempre vai ser o y real para um determinado x. Isso porque, às vezes, você vê pontos que não estão sobre a reta. E isso vai ser igual a 0,4734x mais 85,012. E você pode ver que, para a maioria desses pontos, dado o valor x deles, a estimativa que a nossa reta de regressão dá é diferente do valor real. E essa diferença entre o valor real e a estimativa que a reta dá é conhecida como residual. Então, por exemplo, o residual nesse ponto vai ser igual ao y real menos o y estimado. A partir dessa linha de regressão para esse valor x. Então, pause o vídeo e tente descobrir esse resíduo. Vamos lá, então. Você deve pegar esse 140, que é o valor real, e qual é o valor y estimado para esse valor de x? Podemos utilizar essa equação. Qual é o valor de y quando x é igual a 125? quando pegamos 0,4734 e multiplicamos por 125, e somamos isso com 85,012. E você pode utilizar uma calculadora e realizar esse cálculo, e você vai encontrar 140 menos 144,187. E isso vai ser igual a menos 4,187. Os residuais podem ser negativos. Significa que o seu valor real está abaixo da reta de regressão. Mas se você calcular esse residual, ou esse, ou esse, por exemplo, o valor de x está acima da nossa estimativa. Os residuais vão ser positivos. E mais à frente, você vai ver como calculamos essa reta de regressão a fim de minimizar o quadrado desses resíduos.